Para viva o nosso muito boa tarde, boa noite, bom dia para si que nos acompanha a partir do nosso canal do Youtube da Record Digital Angola. Hoje estamos aqui novamente com mais uma figura de Benguela, o jovem Cláudio Pleia, um jovem bastante batalhador que tem dado o seu contributo e de maneira diferente para o mundo do showbiz, do entretenimento a nível de Angola. Cláudio Pleia. Nosso muito boa tarde. Bem, boa tarde a Alves Bamba boa tarde Record Digital. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, a ser entrevistado por si e estar a aparecer neste portal que está com muito power também. Ok, Cláudio. Há muita gente que já conhece o Cláudio, mas há outras que não conhecem. Ficaram a saber hoje aqui no Conversas na Record Digital Angola. Quem é o Cláudio? O Cláudio é eu que cresceu, cresceu em Benguela, comecei os meus inventos cá em Benguela, eu comecei na altura, os inventos em Angola eram a base de, de, de rifas, a base de, de multas, não era como é agora comprar ingressos, não, eu comecei na base de, de, de multas, rifas, depois comece, depois me para as matinéis. Antigamente batia muito as matinéis, não era discotecas, era matinéis. E fomos evoluindo, fomos evoluindo e estamos aqui. E neste mundo da organização de evento, requer muito trabalho, muita dedicação. Como é que é gerir isso com a família? O mundo do evento é como qualquer arte, tem que haver amor. Tens de ter amor à arte, amor ao trabalho, amor à camisola, porque não, nem todo o trabalho, nem todo o evento é um mar de rosa. É, acima de tudo, tens de perceber se realmente eu, eu, cada um tem um Eu digo sempre: todos nós temos um dom. Tens um dom de, de, de entrevistar, eu tenho um dom de proporcionar momentos alegres e festivos para as pessoas. Então, tens de ter um dom. E eu, eu acredito e tenho a certeza que o meu dom é levar o um bom entretenimento e a boa disposição para as, pessoas, para as pessoas que frequentam os meus eventos. Não é fácil. Não é fácil, não. Tem que, tem, tem, tem que acima de tudo, tem que gostar daquilo que tu, que tu fazes. Tem, tem, que estar, tem que estar apaixonado pelo teu trabalho. E eu sou apaixonado pelo mundo do evento, já há muitos anos. E hoje existem cá em Angola? Muitos promotores organizadores de eventos, só para citar aqui o caso do Trichu e do Nino Republicano. Grandes organizadores de eventos, qual tem sido a sua relação com eles? Será que tu tens bebido muita experiência dessas pessoas que organizam eventos e dão alegria ao público em geral? Eu, para falar de, de, de Trichu e para falar de Nino Republicano, eu primeiro tinha que falar do Riquinho Casablanca. Primeiro tinha que falar do Riquinho, depois tinha que falar do, do Asdrubal, depois eu tinha que falar também do Diva Flip. Então, eu sempre bebi água desses monstros. Eu digo, os monstros são os monstros do, do, do mundo do, do showbiz. É Tive o prazer de, de, de, de, de trabalhar com, com o Riquinho. Para mim, foi um dos meus professores no mundo do showbiz. Tive o prazer também de, de conviver e trabalhar também com o Diva Felipe, que era um dos grandes promotores de evento na, na província do, do município de Lubito. Tive também o, o privilégio de, de colaborar também com as Asdrubal, que era a pessoa que, que era o tradutor de, de, dos americanos quando. O Riquinho trazia para Angola e nesse momento ele está em Londres, continua a, a fazer eventos. Se não fosse o Covid-19, por acaso, não estamos a, a pensar em fazer um evento em, em Londres. Por acaso, eu e a duas estamos a pensar em levar o ari ou a pérola para fazer um show em Londres. Mas, infelizmente, surgiu essa, essa situação. Falando do republicano, o republicano, eu posso dizer assim, é o pai das noites para mim também. Eu tenho um, tenho um enorme carinho por, por ele, porque ele foi uma, uma das pessoas que, posso dizer assim, que impulsionou a, a minha relação com os artistas em Angola. Então o Republicano para mim foi uma escola continua a da, da, da, da, da, da sabedoria dele do mundo do evento. Trichu também tenho como irmão irmão mais velho é, também é alguém que também aprendi muito com ele também foi alguém que também que incentivou me incentivou muito também a aprimorar mais o mundo do, do, do, do entretenimento. Posso dizer que houve algumas vezes que me inspirei nele eu, eu tenho eu, eu posso dizer assim, eu tenho a, a humildade de dizer que eu me inspirei de, de, de, de todos eles um bocadinho, então fui bebendo da de água deles até hoje. Até eu não posso dizer que não, eu digo sempre, o ser humano aprende todos os dias. Então nós temos que ter a humildade de reconhecer de, de e, e dizer quem realmente nos, nos incentiva. Okay. Hum, qual é a relação que existe no meio deste, deste mundo dos inventos? Será que os promotores de Invento têm boas relações, inclusive de amizade? Eu posso dizer com toda a franqueza, uh, os promotores de Invento, a amizade em que, em que, que existe entre os, promoções, entre os promotores de Invento, eu é, é posso dizer que é, é profissional. É muito raro dois promotores serem grandes amigos. Não. Não é. é geralmente a, a amizade que existe entre eles é porque um precisa do outro. Isso, é, é, é, eu já tinha, já tinha dito um, uma vez, eu vou te voltar a dizer, se tu reparares, é muito fácil. É só entrar nas páginas dos promotores de eventos, de todos os in, uh, promotores de Angola, e vais ver se realmente eles publicam os eventos dos outros. Eu, Cláudio Pleia, super. Se entras na minha página também vais ver que eu não, não publico porque eu não sou amigo deles, não, porque eles não publicam o meu, também dificilmente, mas se, se realmente tu chegares e pedisse, Cláudio, publica um evento, eu não tenho problema nenhum, já, já partilhei eventos de, de, de, de, de muitos, mas no geral é difícil. Amizade, podem ser até amigos, mas amigos mesmo, no verdadeiro sentido da palavra, não. E dá dinheiro a organizar os eventos? aqui em Angola. Depende do nível, depende do nível do, do, do evento que estás a proporcionar e também depende do nível de teu estatuto como promotor de eventos. Nós temos que saber que público-alvo tu atinges, que, que tipo de público tu tens e como é que são os teus eventos. Porque organiza cada evento é um evento, cada projeto é um projeto. Então nós temos que saber, temos que averiguar ver para eu poder te responder. Ok, eu, Play Player, posso dizer assim, eu organizando um evento, posso dizer que ganhava muito dinheiro mais antes do que agora, porque agora ah, existe mais. Boa decoração, boa um bom artista, boa produção, pagar o pessoal, eh, o, o pessoal adequado para o evento. Eu, eu, eu, hoje em dia posso dizer assim que há mais gastos do que ganho. Antigamente, gastavas pouco e ganhavas mais. Pode-se viver do mundo do, do, do evento em Angola. Mas tem que ter, tem que ter é, é, é, também, saber organizar no, no momento certo e na hora certa. Ver principalmente os finais do mês. Antigamente não. Qualquer, qualquer, é, em qualquer dia da semana, qualquer mês, podias fazer uma festa. Podia ser numa terça, numa quarta, tinha as festas Hoje em dia já não. Tens que jogar com o salário bolso das pessoas. E o sítio onde estás a fazer. Por isso é que tu vês que durante, durante de um tempo para cá, muitos promotores desapareceram. Se tu reparar, os que estão a manter são mesmo já os rios mesmo, que estão mesmo a se aguentar saber como é que é o mundo de showbiz, o mundo de showbiz, porque os que estão entra... essa garra também depende do, do, dos financiamentos? Não. Não, eu vou... É o que é que depende? Eu vou dizer assim, eu, eu, posso, eu vou ser franco e sincero, eh, eu eu em particular, eu nunca dependi de uma marca, nunca dependi de um patrocínio, nunca dependi de ninguém, é que eu não preciso preciso sinceramente de patrocínio, preciso de... de de, de me juntar a marcas, mas só que você, quando se junta a uma marca ou a, a, a, a um patrocinador, tu ficas eh, dependente dessa pessoa. E eu nunca gostei de depender de ninguém para fazer as coisas que eu gosto. Então, eu, dentro de, de, de, das minhas possibilidades, dentro do de, de, de, de, de, de que eu podia fazer, eu sempre fiz inventos a contar comigo mesmo. Se reparares eh, e fores as minhas redes sociais, dificilmente vais encontrar um cartaz meu com alguma marca de, de, de alguma bebida ou de, de, de uma empresa. Porque não gosto muito de depender, não gosto de ficar depender, Não é que eu não precise ou que eu tenha... Não, não, eu também preciso, também preciso de apoio, também quero apoio. Ah. Mas só que às vezes para tu andares, não precisas de, não precisa de, de, de dar a depender as pessoas para virem te pôr no colo. Porque quando começas a andar, tu precisas de base ganhando equilíbrio para poder, para poder ficar de pé, para poder andar. Então, é mais ou menos isso. Cláudio, tu já tens uma estrada longa e absorveste muita experiência. Uh, de vida e experiência neste mundo de eventos uh, espetáculo mundo do showbiz, do entretenimento em si uh, já uh, a pergunta que eu lhe coloco é se uh, alguma vez já tentaste desistir uh, eu, vou dizer, eu vou dizer franco isto é uma questão séria é sério, é, não, eu vou lhe dizer franco, vou lhe dizer franco mesmo, do fundo do meu coração. Uh, já, tive, já tive momentos de pensar em desistir, já tive fases que quis largar tudo, já tive momentos que a minha própria mulher queria que eu desistisse, já tive fases que a minha própria mãe queria que eu, falha, que, que eu parasse. Uh, já tive vários motivos para desistir, mas hoje eu digo assim, desistir é para os fracos. Problemas, momentos difíceis, os homens têm que saber enfrentar, os homens têm que saber contornar. É, tentei parar, mas foi mais, a vontade de, de voltar foi mais forte do que desistir. É, houve uma vez um evento, é, por acaso o, o Nelo está aqui, é a pessoa que trabalha comigo há muitos anos, é a pessoa que pode contar a minha história, de onde viemos e para onde vamos. E houve, uma, houve um invento, estamos a falar, estamos a falar, se estou em erro. Em 2011 ou 2010 ou 2009, acho que isso. Eu fiz um invento, invento cheio, mas eu quando fui fazer contas eu perdi mais de, mais de, de 35 mil dólares. Muito dinheiro. Muita massa. <risos> perdi, perdi, perdi muito dinheiro que... Eram um 7 da manhã, 8 da manhã, estava eu nele no carro a girar a cidade de Benguela, eu triste, angustiado, no carro, a girei a retonda de barba e fiquei umas 3, 4 vezes, e, e eu disse, ah, acho que para mim hoje, para mim chega, chega, não quero mais, Nada, não fiquei só, Acho que, não estou erro, aí umas, umas quatro, quatro semanas ou, ou três meses ou quatro, já não me lembro lá muito bem. Quando dei por mim, estava a organizar um outro evento. Se, por acaso, não tivesses a oportunidade de seguir este rumo do evento, o que é que serias? DJ. <risos> Seria DJ. <risos> Eu vou ser sincero, é, para quem já foi nos meus eventos e para quem já trabalhou comigo, Sabe, há momentos que eu entro na cabine e quero mexer no, na, na, na mesa. Já há vezes que eu, eu sempre estou. Eu, eu, eu adoro. É, tem, é uma das coisas que eu estou a tentar conciliar tentar arranjar um tempo para isso. É, para também eu me focar e aprender de ser um profissional. Como eu sou um profissional a organizar um evento. Também quero ser um profissional a levar a boa música às pessoas. Não quero ser um curioso. Não quero pôr música, quero tocar e levar uma boa vibe às pessoas. Mas um dia, quem sabe daqui, o próximo ano, daqui a dois anos, mas há um dever um dia, com certeza absoluta, o Claudio Pleia também a tocar para outras pessoas. Eu... Em tempos de pandemia, o Claudio Pleia também está a exercitar uma outra profissão. Vamos querer saber qual é a sensação que sente de fazer rádio? Olha, é, for, eu sou uma pessoa, eu digo sempre, eu sou uma pessoa, de, eu gosto de enfrentar desafios. É, o homem não pode ter medo de arriscar, nem de ser o risco. É, onde é que surge, onde é que surge é, esse pensamento de fazer rádio, esse projeto, essa ideia? Porque eu nunca me passou pela cabeça, nunca me passou pela cabeça fazer, fazer um um programa de rádio, mais três horas. Eh, comecei a perceber isso como? Assim que entra a pandemia, porque está para abrir uma televisão breve para Angola e uma nova rádio em Luanda. E eu, por acaso, um dos diretores dessa nova televisão olhou para mim e disse gosto, gosto muito da tua maneira de interagir com as pessoas. Tu, tu, tu, tu és uma pessoa, és muito à vontade, tu conversas, tu, tu consegues cativar as pessoas rápido então eles fizeram-me um convite para dentro em de breve, Deus quer que esse projeto ano Depois da pandemia? Exatamente, para eu apresentar um programa televisivo no mundo de entretenimento. Como entretenimento, um programa de entretenimento. E eu disse, ok. E depois também eles têm um programa de rádio, eles vão, querer, eles, eles vão querer ou querem, não sei. Isso vai depender como é que as coisas vão andar. Isso. Mas se depender de Deus, tudo vai acontecer. E ele fizeram dois convites para apresentar um programa de rádio e para apresentar um programa televisivo. Então é uma coisa que está ainda em negociação, porque eu também, se aceitar um programa televisivo ou um programa de rádio em Luanda, eu vou parar de fazer muita coisa, porque fazer programa televisivo requer toda, praticamente todos os dias, de segunda a segunda, a tua vida é só gravar. Muita disponibilidade. É só televisão, é só gravar. Então estamos, também por minha parte, não é só por ser uma televisão, ok, vou, não. Ok, que nós temos sonhos, nós temos ambições, mas não, não posso dizer que uh, yeah, é, é, um, é algo que eu quero para já. Porque eu teria que abrir mão de muita coisa. Primeiro, abrir, abrir mão do, do meus projetos que eu, que eu já venho a lutar para, para concretizar há muito tempo. E teria que abrir mão de estar com meus filhos. Não. Em primeiro lugar, está o tá, tá meu bem-estar, está a tá minha família. Depois é que é o resto. Cláudio. É, tu foste para Luanda, és cá de Benguela. Foste para Luanda. Hum, já deste muitas festas, muitos eventos aqui em Benguela. E com oportunidades até financeiras. Uh, Por que esta troca de permanecer em Luanda e não aqui em Benguela? Eu digo sempre. Uh, e uma vez numa reunião em Luanda, o Biura do Zona 5, estava aí o Preto Show, Zocazoca ali na, na, na Clay Entertainment, na qual também fiz parte, uh, e estávamos a discutir isso, o Cláudio veio para a Luana e o Fábio, do Zona 5 Biura, nem me deixou eu responder. Ele disse não, o Claudio veio para a Luana porque ele precisava de crescer, de certeza absoluta, no mundo do evento. Eu disse ah, aí está a resposta certa. Obrigado. A província não é fácil, não é um ano, dois anos, nem um mês, nem três meses. É muito, muito tempo de trabalho, muito tempo de, de, a dedicar naquilo que a pessoa gosta. Então, consegui, consegui timbrar o meu, no, o meu nome em to, na, nas, nos municípios todos de Benguela, na província de Benguela. Fiz, eu, por ano, fazia quase 24 eventos por ano já, porque eu, eu, eu fazia constantemente, eu já giri discotecas no Lubito, já, já, já, já, já fiz eventos na Catumbela, já fiz eventos no, já giri discotecas na, na, na, na Bahia já fiz eventos no Cubal já fiz eventos em, em vários sítios em vários sítios da, da província de Bengala e sempre fui muito bem recebido e, e o que mais, o, e o que mais me, me deixa feliz, às vezes eu tinha amigos de Luanda que vinham para aqui e eles às vezes só chegavam perguntavam no, no, no, nesses jovens, nos motoqueiros é, nesses jovens que às vezes ficam na praia a lavar os carros, às vezes perguntavam, vocês conhecem o Claudio Pleia? E eles disseram, não, conhecemos, que dá festa lá, vai só assim, sempre em frente, e põe as curvas ali. E, e, então, é, é, é, é, eu sou uma pessoa fácil, ou era fácil de ser localizado em Menguela. E tu hoje estás em frente de muitos, muitas caras é, do mercado musical, músicos até de peso. Como, por exemplo, Paulo Flores. Queres contar como é que isto começou? Como é que começaste a te envolver nesta área de agenciamento de músicos? Uh, para falar de Paulo Flores, eu tenho que falar de Eduardo Paim. <risos> para falar de Eduardo Paim, eu tenho falar de Nanuto. E, e para falar de Nanuto, eu tenho que falar de Maia Cu. Para falar de, de, de Maia Cu, eu tenho que falar de Walter Ananas. Para falar de Walter Ananas, eu tenho que falar de Euclides da Lomba. E para, e, são tantos do, do, do, do. e são dados de nomes. Como é que é gerir eh, músicos deste calibre? Respondendo à tua pergunta, eh, comecei a me envolver com esses artistas quando eu começo a trabalhar com, com a LS Republicano, que eu a muita gente não sabe, a quem já sabe, todos os quase todos os shows feitos pelo Calunga. No cine Calunga, do, do, do e o show, o último show que teve aqui no, no, no, no primeiro, de, é primeiro de maio, não no, no, no nacional? Sim, ali foi um o meu um último evento que, com, com, com a LS Republicano. Eu trabalhei com o Republicano, fui responsável pela produção da parte sul, em Benguela. Era eu e o Bruno Castro, o Bruno dos Morenos. Nós éramos responsáveis pela produção da parte sul. Da LS Republicano. Então, não tinha como eu que recebia os artistas. Eu é que fazia tudo. Então, foi... foi, foi eu já tinha algum a, a, a, algum link com eles. Porque muito antes de eu trabalhar com a LS Republicano, eu já trazia os artistas para Benguela por mim mesmo. Para os meus inventos. Então, com a LS, fomos mais aprimorando essa relação. Eu ia para o escritório, em Luanda. Ficava em Luanda, ficava muito tempo lá na LS. Vinha. Então, era o contacto era constantemente com alguns artistas. que hoje estás a agenciar, é, gostaria de saber qual, qual é a relação que existe entre você e a Clé? A, a minha relação com, com a Clé é saudável. É, eu faço o show do Nanuto Saxofonista e Nanuto e Amigos também, eu sou o agente do Nanuto, o primeiro agente do, do, do Nanuto em Angola, o Nanuto nunca teve agente. E o Nanuto é um dos uh, melhores saxofonistas de África. e Foi em 2017, foi no ano que eu decidi mudar me de vez para Luanda. E, na altura eu, eu fazia a parte da direção e agenciamento da parte da Adia Model. Eu, quando saio de Luanda, eu vou em parceria com a Adia Model. Okay. Trabalhei muito tempo com a Adia Ainda trabalhamos, nós temos uma boa relação. E na altura o Nanuto fazia parte também dos meus artistas da parte da Aja, que eu era o responsável desta área, então eu pego e faço o show, o grande show do Nanuto, então nesse show eu tive, uh, tive um dos convidados lá, né, na sala que foi assistir o show, um dos donos da Clé, que é o Clénio, Clénios Gomes, e o Clénio estava mesmo na mesa de frente, e eu conhecia por acaso, e fui lá ter e ele assistiu o show desde o princípio até o final, foi uma de, também uma das últimas coisas a sair do show, ficámos lá a conversar, a falar, e ele marcou uma reunião comigo no, no, numa quarta-feira, Cláudio eu quero que tu quarta-feira vais para o escritor da Clé, preciso conversar contigo, pelo que eu vi aqui, eu preciso que, que tu vais lá ter, vou, na, na, vou para a reunião, e chegando lá eu fui convidado para fazer parte de, de, de, da família Clé e fui convidado para fazer o primeiro espetáculo da Clé para fazer a produção do, do, do show que foi o primeiro aniversário da Clé feito na Cidadela então no, naquele dia eu fiz o show da Cidadela eu fiz a produção eu acompanhei o show por completo e no dia seguinte eu tinha o, o a festa o também estava fazer eu estava fazer o show do puto português não é fácil fazer um evento fora da tua província. Então é mais um, é, é, é mais um obstáculo, é, é, é, é mais um desafio que eu enfrentei e venci. Hoje em dia já é fácil para mim fazer um evento em Luanda, porque já, uh, já domino, já, já, já entrei no, no, no ritmo. Então num, eu digo, sempre se dominas um mercado como Luanda, então dominaste Angola. Mas de uma forma geral, o país é que almejas, gostarias de ter futuramente? Uh, Ibiza. Mundo do invento, Ibiza, eh, Holanda, Estados Unidos. São países que eu, às vezes, eh, havia vezes que eu ia beber um bocadinho, por exemplo, aquela festa que eu batia muito do White Station. Okay. Eu acho que aquilo é uma produção Sim. de outro mundo. É uma produção, eu acho que todo promotor de inventos em é Angola e não acho que no mundo gostaria de ter uma produção como eles. Mas é possível que em Angola hum, realizar uma produção como aquela? Não, não temos logística para aquilo. Cláudio, já para terminar, uh, queremos saber, uh, futuramente, pós-pandemia, né, uh, quais são os projetos que estão em carteira? Olha, uh, pós-pandemia, eu tenho agora, uh, uh, temos agora o, o, o, o álbum do Nelo de Carvalho para, para, para tirar, uh, temos o álbum do Nanuto, saxofonista, temos o álbum do Maia Temos o álbum do Walter Arenas Temos o alvo do Eduardo Paim, Temos o alvo também do... Temos muitos álbuns, sim senhora, para fazer. E também temos vários espetáculos para o pendente. Então 2021 espero e peço a Deus que seja um ano melhor. Uh, e já um ano de, de muito trabalho. Cláudio, muito obrigado uh, por este convite aqui no programa Conversas da Record Digital Angola. Um, mas, uh, para terminarmos mesmo, uh, gostaria que desses um, uma palavrinha sobre este programa da Record Digital Angola. Uh, a Record Digital, uh, eu estou a que é o portal não, não antigo, não muito novo, é um portal que, por acaso, tem acompanhado, que, eh, tem bom, bons conteúdos, eh, boas matérias. Então, eu peço às pessoas que ainda não estão não, não a seguir a Record Digital, que, que comecem a seguir a Record Digital. É sempre bom também termos a percepção de como é que as coisas estão a andar, as pessoas de, de darem ideias e conselhos. Eh, em particular, eu, Cláudio Play e a CR eh, parabenizo-vos. Pelo esse, esse projeto, para essa ideia. Não pare, continue. Okay. Cláudio Pleia, hoje foi o nosso convidado no programa Conversas da Record Digital Angola e nós estamos aqui presentes no canal do YouTube da Record Digital Angola. Não esqueça, coloca um like nas nossas páginas do Facebook, no Twitter, no Instagram no... e aqui na nossa página no canal do YouTube da Record Digital Angola.